Eu conheço esse ator, eu conheço esse ator de algum lugar. Esse cara fez algum filme, alguma coisa já, não? É o Dino sem barba, pô. Caralho! Mano, tem o Dino sem barba e o Dino com barba!